Agora você ficou um pouco mais humilde, é, né? Eu tô com menos fome. Ah, entendi. Por causa do Sankorti de ontem, né? Sancote se alimentou bastante, né, moça? Eu vi depois que eu o que eu. Corta isso, Leandro. Não vou cortar não, moça. Boa tarde, moça. Boa tarde. Você tá. tô te interrompendo. Eu sei que eu tô te atrapalhando. Não precisa te perguntar, que eu sei que eu tô atrapalhando o seu almoço. Mas tô vendo que hoje você tá com uma comida bem mais humilde. Você vai mostrar hoje o quê? Preço de comida barata em Panamá, moça? Eu tô vendo você só fazendo. comendo comidas caríssimas, pratos gigantescos. Eu queria saber como que você sabe do título. Porque eu tô vendo, moça. Pode ser. Só pode ser. Mas você falou o título correto. Ah, mas sim, então. Sim, hoje eu vou fazer comidas baratas, sim baratas que eu digo é caso você não queira comer muita coisa assim é comida barata seria uma comida barata então é nesse seu prato tem o que moça então esse meu prato tem arroz ah. salada de pepino ensopado de carne feijão e arroz com um suco de que com suco de maracujá e esse seu prato deu quanto moça um prato simples esse meu prato deu 3 e 335 então, com 3 dólares, 35 eu como eu como arroz, feijão, salada de pepino e carne, né? E o suco que custou 1,25. Poxa, e, e na comparação com aqueles pratos que você estava comendo nos outros lugares, lá moça, de, de agora você ficou um pouco mais humilde né? É, eu tô com menos, menos fome. A ah, entendi por causa do sancote de ontem, né? Sancote se alimentou bastante, né, moça? Eu vi depois que eu sei o que eu... Corta isso, Leandro. Não vou cortar não, moça. Eu vi depois que eu fui embora lá. Você pensou que eu fui embora, mas não fui não. Eu vi você comendo seu frangão, tá? Mas vem cá. E esse outro prato tá aqui do lado? Esse aqui já não é mais tão humilde, não. Tem camarão. Tem... Mas também só é camarão que tem demais aqui, né, moça? E esse aqui? Quanto ficou? Esse aqui tem... Então, isso tem arroz, feijão, camarão e uma salada de brócolis. E mais um canadá. Canana dry, refrigerante. E essa conta que deu? Esse moça? prato saiu a 5 dólares. O prato do camarão com esse refrigerante, 1 um dólar. Ah, muito bom então. É, que bom que você está conseguindo fazer dólar aí no Panamá para poder comprar essas coisas. E como é que você está fazendo? Como é que eu posso fazer, moça, se eu quiser fazer bastante dólar em Panamá? Se você quiser saber como fazer dólar em Panamá, o link está aqui na descrição. E se eu quiser fazer dólar no Brasil? Também pode. E o link também está aqui na descrição. Ah, tá bom então, moça. Bom apetite para você, tá? Muito obrigada. É, moça, deixa o like.